Viva Irmãs, Irmãos na Fé, já sei como é que se consegue alterar, vamos fazer tudo do início, vamos carregar para abrir, temos o som que é o piano de concerto, eu costumo mudar sempre para o 2 que é o grande piano. grande piano, estamos no grande piano, vamos então agora à função carregamos uma vez, vem o Transpose, não é o Transpose como eu disse no último vídeo temos que carregar mais uma vez, vou carregar mais uma vez, é o Tuning e aqui está Tuning, tuning. Portanto, a afinação automática em 440 Hz eu vou mostrar o som, repara Agora vou pôr o máximo, vou carregar aqui no o Yes, que é o para cima. Reparem, vai subir até ao máximo que ele dá. Parou no 453, reparem agora na diferença. Reparem que este é muito mais alto, é muito mais estridente. Agora vou passar tudo para baixo, portanto vou aqui ao no. E vou passar o todo para baixo, o máximo, o máximo que ele der para baixo. Portanto, estamos no Zert, as vibrações por segundo. O mínimo é 427. Reparem agora. Grave. Muito mais grave, muito mais baixo. Muito, portanto, não é estridente. Muito interessante. E vamos então agora pôr... No 432 Eu Estou aqui a mexer nestas teclas, esta para cima, esta para baixo Muito simples E aqui está, 432, vamos ver o som É um som intermédio, reparem, não é tão baixo como o que estava há um bocado, nem é tão alto como o outro é um som muito interessante e aqui está como podemos pôr o nosso piano nesta frequência de 432 Hz. Aqui está o tutorial que está esclarecido. Eu fiz tudo aquilo por acaso, mexi nos botões ao acaso, nem sequer sabia bem o que estava a fazer. Foi uma inspiração realmente do Espírito Santo que me mostrou como é que eu fazia isto sem saber fazer. A glória é do Senhor, a paz serena é do Senhor com todos.